Marisa partiu o coração e a carteira do seu José. Verdade. Muito cuidado. Tchau, Jorge. Tchau, até mais. Fique com o Fala Brasil.